Olá, eu sou o professor Emílio Júnior, vim com várias dicas de treinamento para você. Quer uma novidade? Se você inscrever-se no canal e entrar lá no grupo do WhatsApp, você já fatura um cardápio nutricional para ganho de massa magra. É assim, simples. Inscrita no canal, toca nesse sininho para receber todas as notificações, vai lá nos, na descrição, nos comentários, tem o link do grupo lá no WhatsApp. Aí você só fala assim, professor, sou inscrita, sou inscrito e quero o meu cardápio ganho de massa magra. Vamos ao que interessa que é o treinamento. Paralelos à largura do quadril. Vai posicionar ambos os braços dessa forma e vai fazer o seguinte: ó, soco, braço direito, soco, braço esquerdo, para trabalhar bem os braços. Soco, soco, soco, soco. Esse foi o primeiro. O segundo, nós iremos utilizar o soco mais o agachamento. É claro, aqui são dicas de treinamento para que você consiga atingir seus objetivos. Como é que é feito o agachamento? professor, pés paralelos, a largura dos ombros ou do seu quadril, você que escolhe vai agachar, subir, soco, soco, agacha, sobe, soco, soco, mais uma, agachou, subiu, soco, soco. Fazendo esse movimento, você vai estar trabalhando seus glúteos, suas coxas e o principal de tudo. Ainda vai trabalhar os seus braços. Vamos a mais um? Esse outro é o seguinte, Ó, só esse posicionamento, faz esse movimento, perna direita, perna esquerda, esquerda, direita, direita, esquerda, só esse movimento. Agora, quando você fizer o movimento com a perna direita, Faz o soco com a perna direita. Movimento com a perna esquerda, direita, esquerda e vai de lado. Direita, esquerda, só fazendo esse movimento. Quando você faz esse giro, você vai sentir automaticamente a região das costas sendo trabalhada. Sabe aquelas dobrinhas que se tem aqui? É isso que você vai estar trabalhando. Então quando você fizer para o lado direito, está trabalhando as dobrinhas do lado esquerdo. Quando você fizer para o lado esquerdo, está trabalhando as dobrinhas do lado direito. Olha quanta coisa forte, mas ainda não parou não, tem mais dicas aqui. Essa outra dica é o seguinte. Você vai ficar com os pés paralelos, perna direita atrás, vai flexionar, travar, soco, soco, volta à posição inicial. Perna esquerda atrás, desceu, soco, soco, volta à posição inicial. Vem comigo agora devagar, perna direita atrás desceu, soco, soco, volta à posição inicial, perna esquerda atrás, desceu, soco, soco e volta à posição inicial. Olha quanta coisa eu estou passando para vocês aqui, mas ainda não acabou não, tem mais coisa. Vamos fazer o seguinte, preste atenção nessa outra dica para você utilizar. Você vai abrir as suas pernas assim, como eu abri as minhas pernas. Então eu vou flexionar a perna direita, dobrar a perna direita, só que ao dobrar a perna direita, faço o soco com o braço direito, volto, dobrar a perna esquerda, soco com o braço esquerdo, direito, esquerdo, direito, esquerdo, fazendo este movimento, você vai trabalhar os músculos internos das suas coxas, seus braços e ainda suas costas, Curtiu essas dicas? Então se inscreva no canal e não se esqueça. Essa é uma promoção única aqui do canal. Você tem que fazer parte do grupo do WhatsApp. É gratuito, não paga nada. Você já reivindica o cardápio para ganho de massa magra. É um cardápio simples, mas que dá resultado. E tem que ser inscrito aqui no canal, ativando todos os sininhos. E garanto a você que lá na frente, você vai se surpreender com várias coisas que eu irei trazer. Até nosso próximo encontro.